meus amigos e minhas amigas. Gente, hoje a gente vai fazer aqui uma garrafa térmica sertaneja. Lá do sertão, na época de, de 80, de 70, gente, nem todo mundo poderia comprar uma garrafa térmica. Essa aqui eu trabalho na obra, a garrafa térmica, to, to, todo mundo conhece, okay? mas a que, a que a gente usava lá, gente, era feita de cabaça, gente. Isso aqui, as, tem algum lugar do, do, do sertão que pode ter ainda. As, as pessoas pegam essas cabaças. Fura aqui um, um, um buraquinho aqui na, na tampa, aqui no cabinho, para pôr a tampinha. E faz isso aqui, enrola um tecido. Eu tenho aqui, hoje gente, eu vou tirar aqui a garrafa da aqui, ó. Eu tenho aqui hoje aqui a cabaça. Vou, vamos prezar de tecido. Aqui a gente tem tecido, esse tecido aqui, gente, é o, a gente comprou bastante para fazer pano de prato. É tecido vendido por rolo, a gente compra aqui no Brás aqui em São Paulo. Tem uma rua aqui que vende muito isso aqui, gente, ok? Vamos precisar de tesoura, vamos precisar de linha, gente. E vamos precisar aqui de agulha, que está aqui dentro. A gente vai perfurar aqui. Aí tem que tirar toda a sementes, porque dentro tem semente, Ó, Dentro tem semente. O que é que acontece? Aí a gente tem que deixar um tempo com a água, porque ela tem um gosto amargo. Isso aí, gente, é uma preparação. Você não pode fazer hoje e já tomar água amanhã, não. Você tem que fazer hoje, esperar e pondo água até essa garrafa sair o, o gosto amargo da cabaça. Quem é do Nordeste sabe muito bem o que, é que eu estou falando. Aqui eu vou fazer, gente. Também vou precisar de uma cordinha, tá por aqui. Eu trouxe aqui, ó. Já cortei ali uma, uma cordinha para a gente amarrar aqui, ó. Para a gente poder pegar ela. O, o, o que é que acontece? Essa cordinha aqui a gente dá, assim um nó aqui. E depois faz para a gente agarrar como se fosse uma alça. Então vamos lá. como é que tá aqui? Olha só gente, perfeito e aí ó, legal, legal, legal. Aqui ó, tô então, aqui agora é só tirar aqui ó. ó. Então eu tirei aqui ó. Olha só gente, que perfeito então. Olha a maravilha ó. Então olha só. Agora eu vou tirar toda a semente aqui, tá bom? Agora eu vou derrubar aqui toda a semente ó. E essa semente aqui gente, eu já vou plantar. Eu vou plantar, eu vou plantar isso aqui no aqui, ó. entendeu? Olha, entendeu? Vai dar a semente. E você vai limpar tudo que tem dentro, ó, com água depois, você vai tentar limpar, ok? Olha só como é que ficou aqui, ó, bem legalzinho, porque eu furei até lá dentro, então aqui, gente, vamos aqui o processo. Agora aqui eu peguei uma, uma, uma cordinha, gente, aí eu vou dar um nó bem legal aqui, ó, pra vocês verem legal, legal, ó. Entendeu? Ó. Dá um nó muito bom. Esse nó que eu dei aqui, gente, ele não desata. Olha ó. Ele não desata. É um nó legal. Então aqui eu vou fazer um nó de porco. Vou fazer aqui um nó, um nó de porco aqui. E esse nó vai ter que ficar escondido. Ó. Então eu vou vir aqui, gente. Olha. Vou vir aqui. Vou abraçar aqui o gogó. Lembrando, gente, garrafa só é bom se tiver um gogó. Tem umas que tem um gorgon bem, bem grossão. E a plumadinha, Essa aqui foi a única que eu achei melhorzinha. Aqui no centro de São Paulo, também, no Brás. Paguei 25 reais, tá bom? Olha só aqui, ó. Então. Já coloquei aqui, ó. Isso aqui é para você... Aqui, gente, quando a gente via, ia para o Nordeste, a gente fazia muito isso aqui. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, olha só, a gente usava muito para ir levar para roça, para capi... capi mato plantar, gente. Ó. Aí a gente a enxada no ombro ó, e colocava aqui, gente, e segurava aqui, ó. Entendeu? E a gente ia levando ela assim, ó. Era a, a, a, essa aqui levava água, ok? Isso, isso, isso aqui é o nosso costume, que a gente tem no Nordeste. Vida sofrida, muito trabalho, entendeu? Pouco investimento, entendeu? Mas, sertão, gente, confesso que tenho saudade ainda. Do, do, do sertão. Só não volto para lá porque é muito difícil as coisas no sertão. Não tem investimento. Senão eu, vo, eu voltaria. Muito bom. Um abraço aí para todos os, no, os nordestinos, gente. Aonde, em qualquer parte, gente. Eu tenho orgulho de ser nordestino. Não tô no nordeste porque, infelizmente, trabalho é pouco e a gente tem que ganhar um pouquinho a mais. Mas, boas oh, um abraço para todo nordestino. Tchau, tchau. Agora, havendo feito aqui o processo, nós vamos aqui... Nós vamos envolver essa garrafa, essa cabaça com pano tecido, Para que gente? para que a gente? Esse tecido, para que ele serve? A gente ia pro no... pro... pro cercado para roça, chegava lá, molhava esse tecido um pouquinho, ok? E colocar debaixo de uma sombra. E esse tecido ele esfriava, ele mantinha, ele, ele mantinha esse, esse, essa água. Não gelada, que, mas, mas fria. A gente levava para a roça, bem friazinha, e passava a, o dia todo, se fosse possível, a água permanecia fria. Se cal, não deixasse no sol, se ficasse na sombra, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só, esse tecido aqui, gente, ele é próprio para fazer pano de prato. A minha esposa ela fazia pintura em pano de prato. Agora ela não tem mais tempo, mas ela fazia pintura, gente, e ficava muito legal. Então eu comprava de rolo, é que claro, é claro, de, ela de, desmanchou. De então eu vou pegar aqui, Vou medir certinho, ó. E eu vou envolver isso aqui, ó. Eu vou envolver ela todinha aqui, assim, ó. Envolver ela bonitinha. Eu vou envolver pouco tecido, que eu vou pegar um tecido já usado, ok? Eu estou mostrando isso aqui novinho. Mas se você não tiver novo em casa, tiver um usado, também dá certo. É que eu tenho esse novo aqui, então eu vou usar ele, ok? Olha só, aqui não é bem a minha área, né? Costura. Mas eu vou fazer uma demonstração mais ou menos como é que a gente fazia, como é que as pessoas faziam no norte. Então eu vou, eu vou aqui, então eu vou dar um ponto aqui primeiro com a agulha aqui, para depois a gente vai o processo. O que é que eu vou fazer? Para começar aqui, ó, então eu vou pegar aqui o pano aqui com a agulha, uma agulha e uma, uma, uma linha, já, já vou dar um pontinho para ficar mais fácil para mim fazer isso aqui e fixar aqui aqui ó Então eu, eu, eu vou fazer uma costura todinha aqui nessa, nessa linha aqui, ó. Ou nessa cordinha aqui, já para essa cordinha aqui. Como ela não tem, aqui chama-se chama gogó, gente. Isso aqui chama-se de gogó, certo? Como ela não tem um gogó muito grande, tem umas que é, tem uma cintura bem fininha aqui. Então fica melhor. Então eu vou já vou pegar esse tecido, vou costurar aqui na cordinha para que a cordinha não, não tenha o risco de escapar. Aqui eu vou pondo aqui, ó. Vou, vou pôr aqui e vou pegando a cordinha e vou costurando aí. Legal? Ó? Muito bom. Olha, maravilha. Isso aqui minha mãe me ensinou a pregar botão quando era novo. Agora aqui, ó como é redonda, então você já ter que fazer isso aqui. Você vai ter que pôr, pôr aqui os panos para dentro esticando, fazendo aqui... Umas dobrinhas aqui para dentro e vim. Geralmente no, no norte, é, no nordeste, essa parte da cabaça a gente não colocaria o fundo, colocaria só no meio. Mas aqui eu vou investir, to, vou, eu vou revestir todo. Então aqui eu vou fazer assim: ó, eu venho aqui, põe para cá, vou, vou fazer isso aqui, ó, vou dar um ponto aqui, ó, ó vou dar um pontinho aqui com a, com a linha, depois vem aqui, ó, puxo para cá do outro ponto e vai ficar legalzinho. Pois então, minha gente, é assim a gente cobre. Aqui eu coloquei só um, um tecido, mas o legal é, é pôr um, umas quatro voltas para a água encharcar e de, demorar, enxugar, gente. Aqui nós temos que, fa que fazer a tampa, certo? Não deu tempo porque está escurecendo, mas aqui você pode arrumar uma rolha ó, um pouco grossa. No nosso a gente fazia com talo de carnaúba, gente. Fazia, fazia direitinho, direitinho, aqui é só pôr a tampinha. Qualquer tampa que você conseguir para cá é legal, tá bom? Agora aqui é só pôr água dentro. E aqui, aqui, gente, é a cordinha de, de, de pendurar, tá bom? Então, essa aqui, gente, é a garrafa térmica do sertão, gente. Pelo menos era de 80, 70, 79, por aí, quando eu era garotinho. Era, a ah, o quê? Há 30 anos atrás, mais ou menos, 35, mais ou menos, era essa a que nós usamos, tá bom? Então, ficamos por aqui. E mais uma vez, gente, que não falei. lá. Era... E lá a gente carregava assim, o cercado. Lá chamava assim, cercado, né? Pra roça, tá bom? Então um forte abraço aí. Tchau, tchau. Fui. Não esquece de deixar o seu like. Conto com a sua inscrição. Fui. Tchau, tchau. forte abraço.